Você que acha que não tem mais jeito para sua situação, eu vou estender as minhas mãos aqui agora e vou profetizar. Eu vou profetizar que por mais crítica, caótica que esteja a sua situação, eu vou profetizar aqui agora que essa sua situação ela vai mudar. Ela vai mudar. Levanta a sua cabeça aí aonde você está agora. Respira fundo. Respira fundo. Levanta a cabeça. Já diga comigo assim, já deu tudo certo. Isso, já deu tudo certo. Pode ter certeza que já deu tudo certo. E eu vou estender as minhas mãos. Que não serão mais as minhas, eu creio. Mas serão as mãos do meu Deus... Todo poderoso que vai se manifestar agora em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você está doente, eu não sei se você está aí agora é, com depressão, você está aí agora de repente é, desesperançada, você está aí agora desanimada para baixo, você, eu não sei, com desejo de suicídio, você que de repente está aí na solidão sozinha, o marido foi embora, perdeu já a sua família, tem perdido tudo e você acha que não tem mais jeito para você e tem pensado até mesmo na morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma saída para você. Há uma saída para você. Você vai procurar a primeira igreja universal mais próxima aí de você agora. Agora. Você vai procurar essa igreja aí agora. E eu tenho certeza que através da oração que eu vou realizar aqui agora, com a imposição de mãos aqui, estendendo, melhor dizendo, as minhas mãos, eu vou determinar que o meu Deus te dê forças. E você, agora, você vai procurar uma igreja universal mais próxima aí da sua casa. E eu tenho certeza que um homem de Deus estará ali à sua inteira disposição para lhe ouvir para lhe orientar e para comprar sua briga. Minha amiga, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Eu estendo as minhas mãos agora. Eu estendo as minhas mãos na sua direção. Receba forças aí agora. Receba forças aí agora. Agora mesmo você tira... Força da fraqueza. Agora mesmo, você se levanta, você se ergue. Agora mesmo, nutre dentro de você uma força, um poder que você jamais esperava. É o poder do meu Deus fazendo com que a partir de agora a sua vida comece a mudar. Saia da onde você estiver agora. E procure uma igreja universal mais próxima de você. Que o meu Deus, ele já está te socorrendo, ele já está mudando a tua situação. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. É só você agora sair da onde você estiver que sair. Não importa o teu problema. Não importa a sua situação. Se você crer que existe um Deus... Que nós servimos um Deus vivo e poderoso, você que de repente está afastado. Olha, agora mesmo, não deixa para depois não, vai lá agora, vai lá agora, que a tua vida vai mudar agora. tá certo? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.